A canção do Valdir Soriano eu tenho tirado muito proveito dela Em momentos muito oportunos você está fazendo aniversário de casamento Convida a gente aí, viu? Afinal de contas já estamos já no finalzinho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 Obrigado, querida, obrigado.